Any ideas? Sejam bem-vindos ao Ovidus e à quarta edição do Fórum. Esta grande mulher uh, da literatura e, sobretudo, da poesia, a é Ildeís. É Tudo começou quando eu disse que a primeira vez que eu vim a Ovidus foi para vir neste festival. que eu gostei e gostou de gostar mais desta última edição. Eu acho mesmo que é muito bonito, porque eu acho que é uma grande homenagem à literatura portuguesa, aos escritores portugueses. É um, um sítio especial para a escola existir, faz com que a escola que possa ser aqui. é. Este momento é muito importante 20 anos do nosso novo e entendemos de forma simbólica também, eh, entregar uma pequena homenagem destes 20 anos e simbolicamente eu acho que era extraordinário ver a Anabela Mota Ribeiro que... É Any ideas? que melhor a descreve em Portugal um ano a viajar de graça